Olá, canveiros e canveiras, esse vídeo é um vídeo muito especial. Olha a musiquinha que tá tocando no fundo, aumenta o som um pouquinho. Pois é, se você tá planejando se casar nos próximos meses, ou conhece alguém que planeja casar-se, ou mesmo você quer ter uma renda extra e começar a fazer convites de casamento, <risos> Esse vídeo é pra você não precisa de véu e grinalda para fazer um convite super bacana você tá pensando que aqui é canveiro e canveira que faz acontecer antes da gente para o computador vou pedir para você curtir esse vídeo já no começo porque assim você não esquece também não esquece de se inscrever em nosso canal no youtube se você não nos segue no Instagram ou no Facebook, por favor, segue a gente. Você vai ver, vai ter muito conteúdo bacana aqui para você. Você sempre vai ter uma novidade toda semana aqui com vídeos que vão te ajudar a impulsionar o seu marketing digital. Então, sem delongas, bora lá para o computador. Bom, como sempre, a gente vem aqui para o canva.com Aqui nesse espaço de pesquisa, você vai digitar Casamento. Nós temos algumas coisas referentes a casamento, ou seja, se você quiser planejar seu casamento baseado nos modelos do Canva, você pode. Então aqui tem montagem de fotos de casamento, cartão de recepção, convite de casamento em outro destino, ou seja, fora do país capa de Facebook com tema de casamento, post no Instagram com tema de, casa... tema de casamento, planejador de itinerário do casamento, cartão de aniversário de casamento, cartão de visita de casamento, mapa dos assentos de casamento e planejador de cronograma de casamento. Ufa, tem coisa pra caramba, né? Então, vamos lá. Casamento, convite. Vou deixar só isso na... escrito. Então, vou clicar aqui em convite de casamento. Pronto. Simples. Depois, se você quiser, depois desse vídeo, olhar todo o restante que tem disponível, eu acho bem interessante você dar uma olhadinha. Quem sabe você consegue, com a ajuda do Canva, fazer todo o convite, toda a papelaria do seu casamento. Carregou? Então, tem vários exemplos de convite de casamento. Alguns são gratuitos, outros são pagos. Sempre que tiver com esse cifrãozinho, é pago. Sempre que tiver escrito grátis, né, já está completado. São vários modelos. Se você se interessar e falar, não, tem que ser esse, é pago, tudo bem, é bem baratinho. Depois consulta, vê quanto o Canva te cobra. Só título de exemplo mesmo, nossa, tá um trabalhinho hoje. Tem aqui celebrar a futura noiva, então a é chá de panela, tem de tudo. Quer ser meu padrinho, enfim. Mas a gente não tá aqui, ó, vamos focar em convite de casamento mesmo. Depois você vê os outros detalhes, quem sabe você também aproveita. Bom, aqui, casamento de Paulo e Amélia. Esse exemplo é um exemplo clássico. Agora, se você tiver na dúvida em qual que você vai usar, você pode marcar... Quando você está logado, óbvio, você pode marcar os que você mais gostou e depois fazer uma outra pré-seleção, tá? Desculpa, essa aqui pode ser uma pré-seleção. Você marca com um coraçãozinho, quer dizer, os que você gostou, fica separado e depois você dá uma olhada para ver quais dos favoritos você vai realmente escolher para o seu casamento. Isso para tudo, tá? No, no Canva. Tem esse aqui, eu vou clicar nele. Ele demora um pouquinho para carregar. Vamos esperar terminar de carregar aqui o menu de modelos aqui do lado. Então sempre do lado esquerdo você vai ter esses menus. Então depois que terminar o vídeo, ou você pode pausar, você pode dar uma olhada em cada um desses menus. Aqui, esse primeiro uh, botão do menu é o Templates. Então são os modelos. Então mesmo que você... Chega um ponto ah, eu quero mudar, você tem aqui, você pode olhar novamente e escolher o seu preferido. Então aqui, antes de dizer o sim, vamos jantar, então é jantar de ensaio de casamento, vamos dizer que não é isso, já é o, o convite de casamento. Então algumas coisas eu vou tirar, outras eu vou acrescentar e mudar, eu vou acelerar o vídeo. Ele funciona como qualquer editor de texto ou editor de apresentação, como PowerPoint, Word, Google Docs, Google Apresentação, enfim. Qualquer um que você use vai funcionar do mesmo jeito. Clica duas vezes, altera, muda as cores, tá? Sempre que você clicar duas vezes, você pode alterar nesse menu acima do layout, tá? Você pode alterar tudo por aqui, não, é, não se difere muito com relação ao software, às vezes um é para um lado, um é para o outro, são duas barras de menu, enfim, mas aqui eu tô te mostrando, é aqui que você vai fazer as alterações disso, bora acelerar. alterei vamos dar uma transparênciazinha de leve neste fundo aqui é um extra então vem aqui em transparência aqui no menu acima do layout eu vou colocar 95 para não ficar tão ficar bom para leitura ainda pronto os últimos ajustes é isso bom o Canva ele é tão legal com vocês que você pode pedir para imprimir cartões. Eu nunca usei esse uh, serviço que eles fazem, porque eu já tenho as gráficas, como eu já trabalho com design gráfico há muito tempo, eu já tenho as gráficas que eu associo, né? que eu já sou associada. Provavelmente, ao meu entender, é uma espécie de marketplace de gráficas. O que acontece? As gráficas se cadastram aqui no Canva ou Canva Procura deve ser alguma coisa desse gênero e você pode verificar qual que está disponível provavelmente é fila, alguma coisa assim então aqui já tem tanto a quantidade, o papel você pode escolher o papel, aí ele já tem as, as descrições a laminação, quantas cópias são vamos supor que seja sim, 100 cópias, 87 reais eles aqui garantem a satisfação e eles dão um subtotal. É óbvio que eu vou ter que caminhar para várias etapas aqui para verificar custo de frete, etc e tal, colocar o nome do cartão, enfim, tudo isso. Então, e você vai seguir o passo a passo que ele está pedindo para você fazer, tá? Eu não vou continuar com aqui, mas se você tiver curiosidade em saber como funciona isso, eu acho bem interessante, mesmo não tendo usado pelo menos até o momento. Mas tanto convite de casamento como para qualquer coisa, ele tem esse marketplace de gráficas que podem te atender, são cadastradas por eles, tá bom? bom Caso contrário, se você, por exemplo, vai mandar para algumas pessoas pelo menos uh, no começo digital e depois vai impresso pelo correio ou você entrega, enfim, como a gente está em época de pandemia, isso pode ser difer diferente para cada situação. Vamos supor que esse daqui seja o convite para enviar via uh, digital, e-mail, WhatsApp, enfim, onde você achar melhor. Você clica aqui em baixar, aqui PDF para impressão não é o caso, é só uso para a parte digital. Você pode imprimir em PDF, em JPG ou em PNG. Eu vou preferir PNG. E você pode pedir para simplesmente baixar. Você viu que convite de casamento bacana? Então, tem milhares de templates que você pode, depois desse vídeo, olhar com mais calma e escolher aquele para ser o seu convite de casamento ou convite de casamento de uma pessoa ou convite de casamento de uma pessoa que você tanto ama. Então, não esqueça, curta, comente, compartilhe, passa para um amigo, marca um amigo seu que está precisando ou que vai casar, marca, marca ele aqui, não deixa para depois, pode marcar agora. Agora que você tem um convite de casamento muito bacana, Vamos lá para a festa! Um beijinho e tchau!